E é chegado aquele momento que todos vocês estavam esperando. Sim, nós finalmente vamos fazer um Ouvindo e Comentando sobre The Family Jewels. Esse álbum foi lançado em 2010, é o primeiro álbum da Marina. E ele foi o responsável por fazer com que as pessoas conhecessem a música dela. E é muito engraçado porque esse álbum tem um caráter bem de... Jogar na cara da sociedade as coisas que a Marina achava que estavam erradas com o mundo Então todas as músicas vão ter algum tipo de crítica E vão ter algum tipo de tapa na cara Como eu sempre digo aqui, eu ainda não sei se o meu álbum favorito da Marina É o The Family Jewels ou o Fruit Porque eu amo cada segundo do The Family Jewels. Tem algumas músicas que eu não sou muito fã Mas eu amo muito The Family Jewels. Eu acho que ele tem músicas incríveis Ele tem letras maravilhosas E vai ser uma aventura muito louca Passar por todas essas músicas e todas essas letras com vocês. Eu tenho meu computador aqui na frente, eu coloquei todas as músicas ali e eu também procurei as letras na internet pra gente poder ir ouvindo e comentando ao mesmo tempo. Essa é a lista de músicas que a gente vai ouvir hoje então. Are you satisfied? Champagne, I'm not a robot, Girls, Mowgli's Road, Obsessions, Hollywood, The Outsider, Guilty, Hermit the Frog, Oh No, 17 e Numb. Eu só vou adiantar que tem duas músicas desse álbum aqui, que eu já falei, já analisei, no vídeo que eu fiz sobre Mermaid vs. Sailor, que é o primeiro EP oficial que a Marina produziu. Vocês podem encontrar esse vídeo aqui em cima. As músicas em questão são Hermit the Frog e Seventeen. Naquele álbum tinha a versão demo dessas duas músicas, e eu já falei o que, que eu acho sobre essas duas músicas lá. Porém, eu vou repetir algumas coisas aqui. Algumas explicações. Esse vídeo aqui vai ser dividido em algumas partes. Eu acredito que ou três ou quatro partes, dependendo do quanto eu falar aqui. Por quê? Esse álbum tem 13 músicas e são músicas que tem muito o que dizer. E se eu deixar tudo num vídeo só, vai ficar muito grande o vídeo e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ver. Então vamos para a nossa primeira música que é Are you Satisfied, que é uma das minhas favoritas. Eu acho essa música perfeita. Are you satisfied with Vou dar uma pausa aqui muito rápida, porque essa música ela tem muitas coisas que acontecem na letra Ela já começa falando, então ela não começa com uma introdução, uma melodia E aí é muito engraçado, porque como essa música é a primeira música do álbum e ela já começa com a Marina falando a primeira coisa, a primeira impressão que as pessoas têm é de ela falando Eu estava arrancando meu cabelo no dia que eu consegui o contrato, quimicamente calma. Ou seja, ela, tá, ela começa falando nessa música, essa música na verdade, A Satisfied, é sobre conquistas da vida, né? Tipo, você está satisfeito? E ela diz no refrão e tudo, você vai estar satisfeito quando chegar lá, você está satisfeito com a sua vida mediana. Então ela começa falando sobre o dia que ela conseguiu o contrato com a gravadora em que ela estava quimicamente calma, ou seja, ela tomou remédio para ficar calma, porque ela estava muito nervosa. Eu acho isso muito impressionante. E aí ela já entra aqui no pré-refrão, mas é engraçado que ela diz eu deveria me sentir feliz que a minha vida estava prestes a mudar, uma vida fingindo ser a dona da bola. Ou seja, ela sempre teve essa atitude de eu vou conseguir, eu sei porque eu sou boa. Tipo, a dona da bola é quem tem poder sobre as coisas. E eu gosto que ela fala sobre essa arrogância aqui também Porque eu acho que mais pra frente na letra ela fala sobre isso também Que as pessoas diziam que ela era muito control freak E que ela queria ter tudo sempre no sucesso e tudo mais é, Essa música é bem legal E aí a gente entra aqui na, no pré-refrão Ela diz, não é problema meu se você não vê o que eu vejo E eu não dou a mínima se você não acredita É problema meu, é problema meu se eu nunca estou contente é problema meu, é problema meu, Com rápido eu vou obter sucesso. Você está satisfeito com uma vida mediana? Preciso mentir para fazer meu caminho na vida? Eu gosto que ela traz essa ideia de self-made, né? Que se fez sozinha. E que teve que enfrentar críticas das pessoas por causa disso, né? Tipo, não é meu problema se você não vê o que eu vejo. Eu não dou a mínima se você não acredita. E isso acontece muito quando a gente é mais jovem ou se a gente tem um sonho, né? A Marina é muito sonhadora. Tipo, as pessoas não acreditam em ti, tu diz, ah, eu vou ser uma grande artista um dia. As pessoas dizem, deixa disso, pelo amor de Deus, artista é pra quem tem dinheiro, ou artista é pra quem tem talento. É, as pessoas costumam não acreditar nas pessoas, nos jovens principalmente. E eu acho que a coisa mais maravilhosa que a Marina faz, e eu acho que é por isso que eu tenho tanta atração pelo trabalho dela, é que ela consegue transformar temas simples da vida, coisas que acontecem no dia a dia, em músicas incríveis. Ela consegue traduzir nas letras dela sentimentos e sensações e situações da vida que às vezes a gente não consegue falar sobre. E ela vai lá e deu. Ela constrói uma letra baseada nisso. Ela é incrível. Ai, eu amo esse verso. Baby, nothing comes so free, they say I'm a control freak Dreaming about nobody can because it's not my problem Eu amo esse segundo verso, porque ela começa Grande empreendedor, você não vê? Baby, nada vem de graça, eles dizem que eu sou uma maníaca por controle Impulsionada por ganância, ninguém pode me parar É aquele pacote de críticas que vem quando tu tem um grande sonho E tu vem de um lugar que não impulsiona naturalmente para esse grande sonho É tipo, por que que tu quer ser uma artista de sucesso? É só por causa do dinheiro, né? E eu acho que aqui no final desse segundo pré-refrão a Marina traz uma coisa muito pesada de quem tem essa realidade de estar trabalhando por um objetivo e não ter pessoas que acreditam nessa pessoa ao redor, que é, é um problema meu se eu não tenho amigos e tenho vontade de morrer, porque tu vai estar sozinho, né para chegar no teu objetivo, tu vai estar sozinho, porque é teu objetivo, ninguém, apesar até apesar de as pessoas te apoiarem, meio que tu tá sozinho, porque é para ti é o teu sonho, né? as pessoas do teu retorno podem dizer vai, vai lá, faz, tu vai conseguir ir, parabéns e torcendo por ti e tudo mais mas isso não vai beneficiar elas não é um objetivo que elas têm então meio que é um caminho solitário né? a gente precisa falar sobre esse refrão né você está satisfeito com uma vida mediana? preciso mentir para fazer meu caminho na vida? você está satisfeito com uma, um caminho rápido um caminho leve, easy ride? Uh, depois de cruzar a linha você estará satisfeito que é algo que a gente falou em Valley of the Dolls de Electra Heart que é a ideia de tu ter um objetivo e chegar nesse objetivo mas o que, que tu vai fazer quando tu chegar nesse objetivo é, tu se trabalha tanto no caminho pavimenta caminho e abre caminho e tudo mais e aí para chegar lá no, no topo da montanha mas o que, que tem no topo da montanha né? Depois de cruzar a linha, depois de passar por todos os objetivos, você vai estar satisfeito? Tu vai estar satisfeito quando chegar lá no topo da montanha? Esse é o nosso, eu acho que é o maior problema com objetivos. né? Quando tu chega nele, o que, que tu faz? Ao mesmo tempo, a primeira linha do refrão pergunta se a gente está satisfeito com o que a gente tem. É Uma provocação que nos faz pensar sobre o status quo do dia a dia. É de verdade que a gente está satisfeito com a vida de nascer, trabalhar e morrer ou a gente tem medo de arriscar qualquer outra coisa? Estamos satisfeitos mesmo ou apenas temos medo ou pouca força de vontade de ir atrás do que a gente quer de verdade? Aí a gente tem uma ponte depois desse, desse refrão que diz Triste por dentro, nessa vida insatisfeita, orando. Triste por dentro, nessa vida insatisfeita, esperando. Eu acho que essa é muito uma atitude que ela vê que as pessoas que não vão atrás de seus objetivos e seus sonhos e que não fazem tudo por esses objetivos e sonhos, tem. Que é, eu tenho um sonho, mas eu não vou trabalhar para chegar nesse meu sonho. Eu vou rezar para que um dia isso aconteça na minha vida. Mas enquanto isso eu vou ficar aqui sem ser satisfeita pelas coisas que eu tenho. Vou ficar rezando e esperando, mas essas coisas nunca vão acontecer porque eu não me mexi para ir atrás delas. O que é uma ideia bem contrária daquela de eu vou jogar essas coisas boas pro universo e um dia as coisas vão voltar para mim. Não, tu tem que levantar tua bunda da cadeira e tu tem que fazer alguma coisa. Tipo, tu pode jogar energia boa, mas não adianta nada tu jogar coisas boas e não se mexer para fazer nada, né? Ah, eu nunca tinha percebido isso. No finalzinho da música, enquanto ela tá dizendo Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Tem uma, uma outra voz de Marina que fica dizendo Black, White. Black, White. Será que é porque... A gente usa muito black and white pra dizer que é uma coisa ou outra. Mas tem falado muito sobre o cinza, né? Que é o meio do caminho, o que junta esses dois. De repente pode ser algo assim, tipo, nem tanto a pessoa que sacrifica tudo pra chegar a um objetivo e nem tanto a pessoa que não faz nada e só fica esperando. Alguém ali no meio. ah, eu amo muito essa música. Adoro demais. A nossa segunda música é Champagne. Drinking champagne to forget e antes de a gente começar a tocar essa música Tem algo muito interessante sobre ela Que é a grafia Champagne, Champagne Se escreve desse jeito Porém, aqui está escrito desse jeito Por quê? Porque a nossa amiga Marina gosta de brincar com a grafia das letras dela Fruit, Teen Idol e eu recebi um comentário uma vez, eu não me lembro o nome da pessoa que fez o comentário, mas essa pessoa me comentou que Champagne, do jeito que tá escrito nessa música, é porque vem de Shame e Pain. E essa música tem toda a cara, Champagne tem toda a cara de ser uma música sobre o dia seguinte, The Morning After, quando garota conhece garoto, os dois vão pra casa, fazem o que tem que fazer, e aí ela tem que ir embora no dia seguinte. Uh, essa ida embora no dia seguinte é muito conhecida como a caminhada da vergonha Por quê? Porque ela fez sexo na primeira noite, né? Então isso normalmente é bem, é bem ruim, assim, para a mulher, né? Para homens é, é outra coisa, é outra situação Em princípio, então, a teoria diz que é shame, shame and Pain é o nome dessa música Que, tipo, seria beber para esquecer um problema, e por causa da vergonha de ter toda essa experiência. Então vamos dar uma olhada aqui na letra, vamos ouvir a música. Essa também é uma das minhas favoritas, eu amo essa música. Eu vou ficar dizendo isso sobre todas as músicas do álbum. Ai, essa é uma das minhas favoritas, eu amo essa música. <risos> Ela tem um, um quê dançante assim, que é muito legal. Ai, essas, essas metáforas, essas figuras de linguagem são incríveis. Tá, vamos voltar. Mariposa morta em uma cama solitária, tentando esconder o buraco dentro da cabeça. Vendo as estrelas caírem até se acabarem Porque o sono não é meu amigo Não está conseguindo dormir Porque tem alguma coisa incomodando na cabeça dela É engraçado mariposa morta em uma cama solitária Porque mariposa é um daqueles bichinhos Que a gente conhece por Ficar enlouquecido ao redor de lâmpada E muitas vezes morrer Quando chega na lâmpada Porque ela se engana, né? Ela acha que é uma coisa e é outra E aí ela sucumbe Talvez tenhamos uma metaforazinha aí Vendo as estrelas caírem até se acabarem Ai, meu Deus Bebendo champanhe para esquecer de ontem Porque eu me lembro da forma Da forma, da forma Que terminou aquele dia, dia, dia e Em que eu fui embora, embora, embora Pode ser um término também, na verdade Pode ser tipo Talvez Uma vergonha e uma dor Ou por ter terminado Ou pela pessoa ter terminado com ela né? uh, Esse... Verso aqui dá muita ideia de término. É, bebendo champanhe pra esquecer de ontem. É, bebê pra esquecer. Foi alguma coisa ruim que aconteceu. E aí é uma experiência celestial, né? Bebendo champanhe feito pelo anjo que atende pelo nome de Gabriel Purpurinado. Deixa eu pesquisar se Glittering Gabriel não é a marca de, de algum champanhe, alguma coisa assim. Alguém fez uma pergunta no Yahoo Respostas. Vamos ver qual foi a resposta. Não, nada muito, não é uma marca. Então deve ser só a sensação de tipo... É muito celestial, é uma experiência dos céus, e agora eu estou vendo o anjo Gabriel com glitter, porque ela tá muito bêbada. Feita dos anjos, lágrimas e dor, é, ela tá muito triste bebendo para esquecer. E o clipe, o clipe é muito legal, eu acho que é o clipe que tem mais essa vibe de uh, shame, walk of shame, né, aquela caminhada de vergonha no dia seguinte, de, uma, de, uma, de um sexo casual. A gente respira e a gente leva um tapa na cara. Estrelas antigas caem no céu solitário, escapulindo para encontrar um lugar para morrer. Gostaria de saber quando a noite vai chegar ao final, porque o sono não é meu amigo. Ainda aquela coisa incomodando, né? E não consigo dormir porque tem alguma coisa me incomodando. E aí aqui ela traz a ideia de bebendo champanhe feito para casamento. Um toast? Como é que é toast? Um brinde. Um brinde à noiva. É o fim do conto de fadas, bebendo champanhe, uma garrafa só pra mim, saboreio o sabor da riqueza fabricada. Me deu a sensação de que era pra ter sido desse jeito, era para ter sido o champanhe de um casamento, era para ter sido um brinde à noiva, mas não foi, era o fim do conto de fadas, então em vez de ser um champanhe de casamento, é o champanhe só para ela. Esse verso pode trazer a ideia, então, de que o champanhe que ela bebe para esquecer deveria ter sido usado em seu casamento. Deveria ser usado para celebrar uma alegria. Mas o conto de fadas daquele relacionamento terminou antes de começar, e ela agora bebe o champanhe sozinha para afogar as mágoas de estar sozinha, com problemas e sem conseguir dormir. Talvez tenha até algo a ver com a mariposa. Será que essa noiva era só uma luz que a enganou e fez com que ela caísse ao bater nesse objetivo falso? É onde ela vai enterrar as mágoas. saboreio o sabor da riqueza fabricada. Porque o champanhe tem muito isso, né? Ai, voltou vou tomar champanhe, sou muito chique porque estou bebendo champanhe. E eu acho que essa música tem uma das marcas registradas da Marina, que é música muito alegre e a letra muito triste. Que música, meus amigos? Que música? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai falar sobre, deixa eu ver a minha nota aqui, I'm Not a Robot, Girls, Mogulis Road e Obsessions. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, e a gente se vê então na quarta-feira. Tchau!